Olá, eu sou a Lígia do Thank God Today. E sim, hoje é o um grande dia para você viver com mais propósito, trabalhar com mais significado e liderar a sua própria carreira. E será que você sente que o mundo que você vive hoje é totalmente diferente de 10 ou 15 anos atrás? Que o seu trabalho precisa se reinventar e você também? Tá tudo meio confuso. Então, esse vídeo é para você. O século XXI está sendo uma caixinha de surpresas e, principalmente, quando o assunto é o futuro do trabalho. A gente vê aí a evolução tecnológica, essa busca pela satisfação pessoal, por mais qualidade de vida. Mas será que você já parou para pensar como era a sua vida e a sua rotina há 10, 15 anos? Bom, a minha, pelo menos, era muito diferente. E de uma certa forma, eu preciso te contar uma coisa. O mundo que a gente vive hoje, ele mudou. E você, talvez não percebeu, mas você também mudou e o seu modelo de negócio, o seu trabalho deve mudar. E eu vou dividir aqui com você cinco mudanças radicais. Talvez você até as já conheça, não é assim uma super mega novidade, mas você provavelmente ainda não fez nada de diferente com essas informações. E tá aí o problema da grande confusão. Então vamos lá. A primeira grande mudança radical é referente ao nosso celular, né? Ele trouxe o celular, trouxe um mundo completamente conectado. Mobilidade, flexibilidade e uma comunicação de qualquer lugar que você esteja. A segunda mudança é a internet. O acesso a informações e a conteúdos, a sistemas operacionais nas nuvens, né? Ou seja, dois terços do, do nosso país, do Brasil, tem acesso à internet. O Google é praticamente um sinônimo. Né, de internet, tá aí e mudou e ao mesmo tempo traz uma era da, da distração. A terceira mudança radical é a presença dos vídeos na nossa vida. Em 2005 não existia YouTube e hoje tá aí, um vídeo fala muito mais do que palavras. Né? A gente tá mudando a forma de nos comunicarmos, a gente tá substituindo os textos, muitas vezes até mesmo reuniões, manuais de carro, provavelmente você ainda morre de medo de fazer um vídeo. O quarto é a mudança que aconteceu, na verdade, muito impactada pela crise financeira que a gente passou no nosso país, na verdade, fora, começou fora do nosso país, e aí virou uma crise de instabilidade moral, de ética, de desemprego em 2015 e 2016, a gente teve aí praticamente 14 milhões de brasileiros desempregados, ou seja, perderam aquela estabilidade do trabalho convencional. E tudo isso também, se a gente for olhar, surgiu uma série de oportunidades, e principalmente de inovação e criação de alternativas. Né? A gente passou a enxergar o trabalho como uma forma diferente, né? a gente teve que ser mais criativo. E aí leva a essa quinta mudança radical que aconteceu nas nossas vidas. A gente está aí num momento de colaboração. Quem não ouviu falar em coworkings, até mesmo co livings né? a forma de mudar, co-sharing, a reinvenção do modelo de negócio, das parcerias, dos meios de pagamento, na verdade, do jeito que a gente vive, né? um jeito muito mais colaborativo. E aí, se você parar e pensar, hoje em dia parece que é até quase impossível imaginar o mundo sem essas mudanças que eu citei aqui brevemente. A gente até sente de uma certa forma que tá tudo muito mais fácil, mas é importante a gente estar tá atento a essas mudanças. E principalmente observarmos que esse mundo de hoje ele entrega de bandeja pra gente as rédeas da nossa vida para que a gente possa escolher os nossos caminhos e fazer, a partir daí, a nossa vida pessoal e profissional cada dia melhor. Mas será que você continua tendo as mesmas crenças e agindo da mesma forma de lá, né, de 10, 15 anos atrás? Então esse meu convite está na hora de você se atualizar e se adaptar, porque esse novo mundo, ele pede atitude de protagonismo. E aí eu te pergunto, qual é o seu porquê? Eu listei outras mudanças também importantes lá no nosso blog, né, principalmente dessas últimas décadas, desses últimos 15 anos, e você pode conferir no nosso link para que você possa estar tá cada vez mais atualizado com o nosso mundo de hoje. Chegou a grande hora de você compreender as mudanças que impactam hoje na sua existência chegou a hora de você agir. E para agir e termos modelos de negócios alinhados ao nosso propósito, precisamos ser líderes da nossa história e, faz... e termos a coragem de fazer escolhas. E depois de ver todas essas mudanças enormes que aconteceram nesses últimos anos, você me responde. Qual delas você acha que teve o maior impacto na sua vida? E o que é que você tem feito de diferente? Como você pode usar todas essas mudanças como uma grande oportunidade para trazer cada vez mais propósito para o seu trabalho? E se você quer entrar em ação agora, o meu convite é para você garantir a vaga no Business Academy e planejar um modelo de negócio alinhado com o seu propósito. Se você quiser saber mais, solicite o nosso conteúdo programático aqui no link ou no contato @tjeitoday.com.br. E se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu like